Salve, salve rapaziada, beleza? Sou o aqui no vídeo de hoje. Vim trazer mais um jogo conta mais um no perfil da Steam. Então vamos lá para o vídeo. Bem, novamente essa live aqui tá trazendo mais um jogo aí que conta mais um no perfil da Steam. É. Vocês clicam aqui na moedinha. Vem aqui. Resgata. Copia o link. Cola no navegador. Faz login com a plataforma roxa, né? Vocês tem que estar tá seguindo aqui o canal, né? É, resgataões Resgatou daqui. Clique em continue. Reading. É, entra aqui na página e espera 15 segundos. Passou os 15 segundos, clique em continue. Clique em continue. Vem aqui, retweet esse retweet aqui. Clique em retweetar. Retweetou, clique em continue. Tem que se inscrever nesse canal aqui. Espera 10 segundos. Espera 10 segundos, continue. E aqui é a chave do jogo. Como vocês podem ver, eu tenho 11 jogos nessa conta aqui. Vou colocar aqui a chave. Continuar. E agora vamos atualizar.